Relaxamento, Além do espaço e do tempo Compre o seu quântico médico Use o seu cartão de crédito No físico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 Consciência da morte traz o delito, pânico Você se acalma quando compra o quântico, quântico Consciência da morte traz o delito, pânico Você se acalma quando compra o quântico, quântico No físico, no físico